Todo mundo, todo mundo vem no meu direct, vem no meu whatsapp, todo mundo sempre fala ah, esqueci de colocar o código, eu esqueci de colocar o e-mail, eu, eu, eu não tenho e-mail, eu esqueci de colocar o número de telefone, eu, eu perdi minha conta, eu não tenho acesso da minha conta, eu perdi, eu perdi, perdi como é que eu faço, Miguel, então, o que eu vou fazer pra recuperar o meu Instagram, eu esqueci a senha, eu esqueci o login, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer Fala pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Para quem ainda não me conhece, me chamo Miguel, sou especialista em tráfego pago, gestão de negócios locais e infoprodutos, tudo que envolve empreendedorismo online. Eu atuo hoje além de frente com muito orgulho. Galera, é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo mais bem sano, tá bom? Como recuperar o um Instagram com outro e-mail? Então, muita gente tá perdendo acesso, não sabe de fato, por algum motivo, tá? Perdeu ali o teu e-mail, cara, e a maioria das pessoas acredita, são meninas, tá bom? vem muita delas no meu WhatsApp, vem no meu Instagram, informa o mesmo problema, ah, eu não coloquei o um e-mail, ah, mas eu não me lembro do e-mail eu não coloquei o um número de telefone, mas fica comigo, assista até o final esse vídeo, porque esse conteúdo que vai ser muito útil pra você, ok? porque eu vou te ajudar a da a tela do meu computador passo a passo, como que você faz, executar, porque okay, eu vou te ajudar vou te ensinar detalhadamente o passo a passo como que você faz para executar todo esse processo nunca mais você vai perder o acesso do teu Instagram novamente beleza se você já gostou da ideia desse vídeo dessa aqui embaixo que se inscreve no canal deixa o seu like o seu comentário que vai ser muito importante porque vai ser muito útil e muito importante para o crescimento do nosso canal então, se muita indagações e enrolações, porque você já me conhece, eu não gosto de ficar muito papelozinho, tá bom? Que eu gosto mesmo de executar, botar a mão na massa pra gente poder ter resultados com isso, tá bom? Então, se muita enrolação, bora pro nosso conteúdo na prática, bora! como recuperar o seu Instagram com outro e-mail tá por algum motivo você perdeu o acesso aí é, com o teu e-mail ou até mesmo aqui o teu perfil cara o número de telefone então nesse vídeo aqui eu vou estar para vocês de forma simples e bem tempo real como que você faz para recuperar tá o seu Instagram com outro e-mail beleza e é bem simples o processo você vai entrar aqui ó Instagram.com tá bom no teu navegador do Google Chrome e vai aparecer para você essa abinha aqui tá bom caso que você tá acessando e vai ter acesso ao seu mesmo perfil cara sujeito que você abra uma aba anônima tá você abrindo uma aba você abrindo uma aba anônima você já vai ter acesso aqui de forma totalmente limpa tá vai ser como se fosse um navegador novo tá bom zerado então você vai entrar ok a primeira coisa que você vai ter que executar aqui ok você não vai vir aqui colocar é, o seu login e senha não você não vai fazer isso tá a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte colocar aqui ó esqueci a senha tá bom vai clicar aqui ó e você vai clicar ok e aqui nesse ponto agora sim agora você vai colocar aqui o, o e-mail ou o número de telefone ou o usuário que você tem lá que você criou tá bom que vai ser lá vai ser o acesso do teu Instagram tá bom então você vai colocar aqui o e-mail tá e aqui de forma automática quando você clicar aqui ó, em enviar o link para o login então ele vai enviar para você um link tá um link para esse e-mail que você colocou tá não é necessariamente seu e-mail que você criou ok lá no início que okay? você pode criar um e-mail específico tá bom super recomendo que você crie um e-mail tá? pode, pode pegar qualquer e-mail do gmail tá? ou hotmail então desde que você é, tenha tem um acesso a ele para você receber o código tá porque é através daqui que ele vai te enviar lá uma notificação código um códigozinho para esse determinado e-mail que você colocou aqui tá e você vai confirmar exatamente outro ponto como dica também importante não coloca em outros navegadores tá bom coloca no mesmo navegador que você vai acessar certo e muita gente também se, se banana com esse termo com esse ponto aqui e acaba que não dá certo tá bom o Instagram ele não vai provar é o contrário ele vai bloquear o teu perfil tá bom então coloca todo tudo tudo no mesmo navegador tá bom se você for colocar um e-mail é né, a qual você vai acessar esse e-mail coloca no mesmo navegador no mesmo navegador tá bom o teu Instagram também precisa e deve estar tá logado no mesmo navegador tá bom pega esses site, que eu passo para vocês aqui dicas super importantes valiosas tá que é a qual ajuda muita gente hoje tá bom então aproveita bem esse conteúdo pessoal então já é por isso aqui já merece o seu like o seu comentário e compartilhamento tá bom cara se inscreve no canal, não se esquece gente, de verdade, porque isso aqui me ajuda demais, me ajuda muito, vocês não sabem o quanto que isso aqui me ajuda, tá bom? Então, voltando aqui, você vai clicar aqui em enviar link para o login, tá? Você vai clicar, ok? Logo mais em seguida, você vai receber essas informações, que é muito importante e é bem necessária, ok? Confirme, ó, confirme que é você fazer um login. Observamos uma atividade incomum na sua conta, portanto, desconectamos você, ok? Ok? Siga as próximas etapas dentro de um dia, para podermos tentar fazer com que você volte a ter acesso à conta antes que ela seja desativada. Então, muito cuidado com, com esse ponto, tá bom? Você viu aqui pela mensagem que ele já deixa bem claro já, esses esquisitos, tá bom? Então, você vai clicar aqui, ó, tá? Você vai marcar aqui essa opção, tá? Você vai selecionar aqui o que ele exatamente pede, né? Que ele vai estar falando aqui, ó, para você marcar aqui ele pede para você marcar aqui o hidratante tá bom selecione todos os quadrados com hidratante para marcar tudinho, tá? ó, tudo que for aqui ó necessário aqui ó quadrinho beleza vai clicar em verificar ó e deu certo tá bom vai clicar em avançar perfeito olha só e-mail enviado tá enviamos um e-mail para tá tá aqui o e-mail que eu coloquei tá bom que eu esqueci o meu e-mail de fato tá bom então eu coloquei um outro e-mail tá eu coloquei aqui então ele viu para mim tá bom vou clicar aqui agora em ok certo e vai retomar aqui a tela novamente e aqui eu vou voltar agora no e-mail tá e perfeito nesse exato momento eu já acabei de receber o e-mail tá aqui tá ó a prova aqui real ok que aqui é o e-mail que o IGT gente tá bom que não é o primeiro e-mail aqui é o e-mail que eu neste pulei que eu criei para mim acessar o meu Instagram novamente tá bom porque eu esqueci o meu e-mail e tudo mais então tô fazendo para vocês aqui em tempo real e tempo recorde então aproveita bem o conteúdo meu Instagram Ó, lamentamos que saber que você está tendo, ó. Aí ele informa aqui, lamentamos saber que você está tendo problemas para entrar no Instagram. Recebemos uma mensagem informando que você esqueceu sua senha. Se foi você, pode recuperar o acesso à sua conta e redefinir a senha agora. Então tá aqui, ó. Tá bom? Então eu posso aqui, né, redefinir a minha senha tranquilamente, OK? Ou que ó, clicar aqui, né, entrar em como Insta, tá aqui o meu Instagram. Então eu posso e aí definir uma dessas opções, mas como eu posso é, aumentar mais a minha segurança, então para dar mais uma credibilidade, eu posso clicar aqui ó, em redefinir minha senha, tá? no caso é redefinir sua senha, então você vai clicar aqui, ok, e você vai ser direcionado para essa tela, e aqui nessa tela, nesse campo, e aqui nessa telinha ele vai abrir para você, ok, bem tranquilo, você vai colocar aqui uma nova senha, ok, e você vai repetir essa nova senha, Tá, você clicou aqui você fez todo o processo. Tá, como eu te mostrei para vocês aqui, tudo em tempo real, em tempo mesmo. recorde então eu vou acessar aqui o meu Instagram. Tá, bom? vou colocar aqui o, o meu eh, login. Tá, vou colocar aqui e a senha que eu criei. Tá bom, minha senha nova, ok. Perfeito, coloquei aqui minha senha. Vou clicar agora em entrar. Então, acesso no meu Instagram, tá vendo ó tudo perfeito. Vou salvar aqui as informações ó tá vendo ó acessei novamente o meu Instagram tá ó tá aqui o meu Instagram acessando tranquilo certo então só para confirmar aqui ó, eu vou clicar aqui ó em editar perfil tá só para você ver ó fiz aqui todas as alterações tá bom eu coloquei o e-mail aqui tá vendo aqui ó o e-mail tá aqui eu coloquei ok mais um número de telefone então é muito importante você colocar esses dois dados coloca o número de telefone e coloca o e-mail tá bom coloque que você vai confirmar é muito importante que você confirme tudo isso aqui ó e-mail tá e número de telefone ok não deixa nada para trás porque isso já evita de você ter problemas e percas e desativações de contas de perfis que você está atuando que você está trabalhando né? seja para tua loja seja para ter um negócio aí específico aí em si beleza então em tempo real em tempo recorde tá bom gente eu vou voltar aqui novamente na página inicial ok vou voltar aqui no meu perfil e você já pode ver que eu estou acessando tranquilamente o meu Instagram Tá bom, então é um tempo real para você não ficar aí sem nenhuma dúvida específica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, porque eu vou ter a honra de poder estar te orientando aqui, passando para vocês os filhos aqui que você necessita. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo conteúdo.